Neste momento de tantas incertezas políticas no Brasil, insegurança jurídica e risco de instabilidade econômica, é também um período de angústia para muitas pessoas que são acometidas pela depressão, como é o caso do presidente Jair Bolsonaro. Mas há uma luz no fim do túnel, queremos recomendar-lhe que assista ao vídeo sobre o assunto, disponível no canal Espiritualidade Pura. Veja o link abaixo na descrição, aproveitamos para lhe desejar um feliz Natal e venturoso ano novo junto aos seus. Inscreva-se no canal!